Vamos pra praia, vamos pra praia, vamos pra praia, vamos pra Pô, era pau de ir pra praia, cara. Aí nessa aí de ir pra praia, o Russo tava lá no Branco I. Uma vez. Uhum. O Russo já tava lá falando, gente. Desce aí, pô. Russo tranquilão, né, pô. Desce aí, meu irmão. Manda um alô pro Russo. Falou, Russo. Aquele abraço. Russo tranquilão. Pô, desce aí, cara. Pô, tô aqui, tô no quitão aqui. A gente tá fazendo um caldo aqui. Vamos tomar um jeirinho aqui, tomando uma cachacinha. Desce aí. Falei, então demorou. Fechou. Eu falei, tu é, pra nós descer. para parceiro, ó. Tem que ser três, quatro horas da manhã, com o golzinho. Tava com o documento atrasado, tava com a carteira atrasada, tem que ser três, por aí. Vambora, ele falou, vambora, meu parceiro. Aí pegou, pegamos e descendo, mano. Passamos ali em Nid, zé, voado. Aí chegamos lá no Russo, chegamos lá em 5, e tal o Russo abriu o porteiro de touca. Pá. Aí todo mundo aí entrando, pum. Aí, pô, essa casa, mano, era maneiro, que atrás dessa casa tinha uma cachoeira, mano. Hum. Atrás dessa casa tinha uma cachoeira. E essa casa era na, era na frente, assim, ó. Aí, né, a entrada dela, mano, um monte de coqueiro. Essa casa era é até do Rui, Rui Mar. Mandar até um abraço pro Rui Mar. E ela, Rui Mar, aquele abraço aí. O Rui Mar, o Rui Mar emprestava pra gente, pra pro, pro Russo, né? O Russo chamava a gente pra pra lá. Pô, era, era, era maior resenha. <cười> Beleza. Rapaz, a casa, tipo assim, já viu uma floresta, mano? Né? A casa era no meio da floresta, tipo assim. Pô, bicho da hora, passarinho, cachoeira atrás. E nós ficava nessa vibe, mano. Aí nós chegamos lá, cara, aí... Pô, maneiro pra caralho, caraca. Hein? Aí nós chegamos, e começamos a bater pá, bater pá. Daqui a pouco o sol começou a, a aparecer, né? Uhum. Aí foi dando aquele clima. Eu falei, caraca, mano. Aí nisso eu peguei o violão, eu tava, sentado na, eu, tava, eu, tava, eu tava sentado na rede. O Russo em pé, fazendo não sei o quê. E o Tuel tava sentado também. Aí beleza. Aí... Daqui a pouco tô na minha cabeça o negócio. Porque o que quando, quando a gente se encontra com o Russo, com a galera com o Quitão, que ele mandar um abraço pro Quitão também. Quitão um grande, cara. Pô, o cara do saxofone, pô, o cara maestro, cara. E quando eles se encontravam, cara, a vibe era muita bossa nova. A gente ficava nessas paradas de bossa nova, blá, blá, blá. Aí nisso eu fiquei, pô, mano. Eu fiquei com uma. Vendo uma melodia na minha cabeça. Eu fiquei no, no, no, no, lá na rede assim, assim mesmo, com violão. <tos> Porra, porra, tu é o grande compositor, queria mandar um abraço pra ele também. Porra, mano, aí já, bom, já logo gritou: A natureza, vejam só quanta beleza. Aí nisso já começou: o Russo já falou uma palavra, aí nós falamos. E, pô, caraca, mano, vamos fazer um samba. Agora, seis e meia da manhã, mano, nós tinha acabado de chegar. Tipo assim, não guardamos nada, o samba aconteceu lá, mano. Aí fizemos essa letra, assim: Tô meio debilitado, porra, tô dando a da gripe, do final de semana. Vamos ver. Acordei pela manhã, ouvindo os pássaros cantando, que inspiração A natureza, vejam só quanta beleza, arranca qualquer tristeza de dentro do coração Como é tão lindo o sol surgindo no horizonte, é sempre mais uma fonte de renovação Cachoeira me banhei, beijo de eu já salguei, E no meu peito não é mais aquela dor Vou dar um pulo lá no mar, pedir a bênção, pai pra manjar Tristeza não vai mais voltar A natureza me propôs, aqui agora e não depois A vida é boa, chega mais pra cá Mais pra cá e lá, lá la lá la lá, ya, lá ya. a vida é boa. Chega mais pra cá. Aí, essa daí a gente fizemos lá no, no Bracuí. Pô mano, aí depois que a gente fez, que a gente fez essa música, cara, pô essa ele não gravou, não, né? Não, não chegou nem a gravar essa. Hum. Mas a gente tinha um... Pô, cara, é muita música no cult, cara. Caraca, mano. Foda esse som, Pô, então a do Pai do Russo também, que eu gravei. O pai do Russo fez uma música e deixou pra ele de presente. O Russo falou, pô, vamos gravar o samba do meu pai e tal. Pô, vamos embora. Aí, aí esse samba eu gravei no CD do Bom De Fato, que, que rolou na época. Né? Saiu até na... Gravou até na minha voz. E ela... Você passou por mim, tão distraída... Lá no meio da avenida, eu nem pude perceber a fantasia que comprei, a economia que gastei, pensando em te reconquistar. Aí eu me enganei, você chegou ao lado de malandro, um amigo lá do morro. Eu até considerava esse rapaz, mas voltei pro barraco tão triste. Fantasia não existe dentro do meu coração Mas não tem nada não, eu vou procurar novo amor pra mim E no ano que vem você vai me ver na avenida assim. Distilando de novo amor, e se preciso for eu vou passar pertinho de você Aí, aí gravamos Graba. essa, cara, e várias outras, cara. Pô, muita música boa. Rapaziada, tem muita música na gaveta, você tem noção, cara. Que foda, Vai velho. soltar, vai soltar isso tudo aí, cara. Vai soltar.